Sonic Islands só demorou o quê? Uns 4 anos pra gente conseguir gravar esse vídeo. Mas, pois é, uh, esse aqui foi o jogo da de 2018 que eu não tinha conseguido gravar. E o motivo disso é que o jogo simplesmente rodava feito completo, absoluto lixo. Então, e yeah, é exatamente por isso que... Eu tive que esperar até 2018 aqui. Não sei por que a câmera não funciona horizontalmente. Eu acho que, tipo, o jogo tá meio que tentando depender uh, mais da câmera que você... Do sentido que você está se mexendo que movimento horizontal da câmera, mas... Uh, pois é, isso aqui é mais um daqueles jogos prova de conceito que sempre aparecem por... Ali por aqui na sede, mas é, é, é realmente legal como esses isso aqui, isso funciona muito bem. Oh meu Deus, a propósito, aquele motobug que tava te perseguindo ali me lembrou extremamente uh, daquele, daqueles motobugs que te perseguem no Sonic GT. Será que foi essa a inspiração? Eu não sei, mas eu não nem tinha reparado que tava pra eu subir ali em cima. Mas é, os controles aqui são simplesmente bem... Fantástico, Pera problema... Peraí, uma coisa que eu não tentei fazer e que eu realmente deveria era... Ah, eu quero subir ali em cima pra ver o que tem ali. Spin Dash, dá pra fazer Spin Dash? Absolutamente dá pra fazer Spin Dash. E então, se eu me desenrolar, eu posso subir aqui de boa. Ok, fantástico. Através desse gol, extraordinário poder, então eu vou conseguir descer por aqui em alta velocidade. Então eu vou subir. Ou não... Ou talvez sim! Oh, eu estou surpreso que isso deu certo. O que? O que é isso? O que? O que é isso? Eu não tenho a menor ideia do que é aquilo, além de algo que existe que eu acabei de descobrir. Hum, será que isso tem alguma coisa a ver com as esmeraldas que você encontra por aqui que te dão habilidades? Será que você vai conseguir uma Mystic Melody ali? Eu não tenho a menor ideia, mas... E aparentemente, a pegar flicks aqui é um objetivo também. Não sei exatamente o quão importante esse objetivo é e quantos você tem que coletar, mas... É algo, sem dúvida alguma. Mas... E é interessante! É jogar isso depois de ter... Jogado o Sonic Frontiers para ver, tipo, uma versão oficial uh, de um jogo mais aberto, estilo Open Road, feito pela Sega, porque, tipo, se vocês prestarem atenção no Sonic Frontiers, é simplesmente um monte de coisas no céu, a maior parte da coisa, mas não, isso aqui é tipo, tem fases de verdade. Então, se você estiver, tipo, entusiasmado um pouquinho demais com a qualidade de Sonic Frontiers, Len isso, isso aqui vale de comparação para mostrar o que acontece quando você, tipo, cria fases de verdade aqui. Mas, é, eu me lembro que em 2018 eu uh, tinha gostado muito disso aqui, eu tinha ficado... Super animado com o jogo, mas simplesmente estava completamente impossível de se assistir. Essa... Ei, Segundo Esmeralda, agora eu posso fazer um Spin Dash. Hein? Mas eu já tenho... Oh! Enquanto você está se mexendo, o Spin Dash de Sonic Adventure... Oh, isso aqui é genuinamente legal você pegar, conseguir novas habilidades conforme você vai ganhando... Uh, esmeraldas. Eu não me lembro se eu consegui coletar todas as sete. Uh, quatro anos atrás, mas isso é um checkpoint. Quer saber? Genuinamente difícil entender o que está acontecendo ali, mas não importa, porque eu encontrei uma esmeralda e nós temos texturas de Marble Zone aqui, o que também é um problema. Espera, o que? Segure o botão de ação no ar enquanto tocando na parede para... Oh, qual é o botão de... Oh, eu acho que esse é o botão de ação. Yeah! Ok, isso não é a corrida na parede, mas... Oh, agora eu entendo que o jogo queria que você fizesse ali. Tudo bem. Uh, eu acho que também isso não está super funcionando uh, exatamente como deveria. Olha, basicamente, eu tive que manualmente colocar os... Hein? O doplo enquanto... Eu não entendo o que você está falando. Faça um pulo duplo enquanto você... <risos> Com licença, videogame. Você está me deixando extremamente confuso aqui por alguns momentos. A propósito, eu devo dizer aqui que o remix uh, que está tocando uh, de ambas as versões de Green Grove Zone é realmente fantástico. Mas... E é basicamente o jogo meio que deu uma... Entender que... Oh, eu tenho que completar uma quantidade de flicks para chegar ali. Agora eu entendo. O jogo meio que está dando a entender. Que dá para a fa gente fazer um drop dash, mas... Eu não sei. Ok, agora... Oh! Agora temos um drop dash. Uh, ah, yeah, os botões que eu estou usando aqui não são os ideais. Mas tudo bem, eu estava justamente me perguntando... Quando o drop-dash iria existir. Aqui está, eu estou indo, tipo, para essa parte aqui completamente ao contrário, mas tudo bem. Drop-dash, a propósito, bem fraquinho aqui, comparado ao que eu estou acostumado, mas... E é o que Eu estou simplesmente indo completamente da maneira errada. Mas, enfim, em 2018... Uh, o jogo tava rodando super mal Porque o negócio dele Aqui, é que ele exige Uma... Um processador astronômico E, bom, yeah, eu agora tenho Um 5800X3D Então, quer saber? Coisa ideal Para se testar Finalmente corrigir A grande omissão Da Sage uh, 2018 Que eu fiz E, ok, não, já... Já espalhei esse lugar bem suficientemente. Legal que o jogo põe um ponto de exclamação ali pra deixar bem claro. Que ali é uma zona da... Oh, isso aqui simplesmente levou a gente aqui de volta. Pelo menos, tipo, agora... Dá pra entender um pouquinho melhor tudo que tá acontecendo aqui. Ah, deixa eu ver. Se eu fizer um spin dash pra cá, então saltar, Yeah, ok, fantástico. Era exatamente isso que eu queria fazer. Não... Isso não dá nenhuma esvanada do caos pra gente, mas tudo bem. Bom, eu tenho flicks o suficiente e eu acho que eu já explorei o suficiente também. Vamos ver se tem. Oh, peraí! Ah, alguém pode me explicar por que? Oh, faltam dois flicks. Eu pensei que eu tivesse o suficiente, mas obviamente isso não é o caso. Proposta, eu tô percebendo algo brilhante ali nessas uh, Palmeiras, mas é sim eu me lembro, inclusive que eu acho que foi esse o jogo que teve até um vídeo uh, da Digital Foundry feito sobre ele e nem eles conseguiram fazer o jogo rodar bem porque era essa situação da tecnologia de processadores na época, mas uh, aparentemente também tinha uma versão mais recente da 6, mas estava menos completa por Motivos, mas tudo bem. Oh, e agora a gente tem o... Home Attack. Tudo bem, eu compreendo. E aqui, pelo que eu me lembrava... Era mais ou menos aqui que se terminou. Oh, ok, não, eu... A gente precisa de mais... Flicks, então tudo bem. Eu tentarei encontrar mais Flicks. Mais 25? Meu, eu sinto que eu... Ahn... Uh... Não ignorei muitos inimigos ali, mas... Ok, tudo bem. Mais 25 flicks são necessários. Meu... Ok, eu não sei... Oh, aquilo é meio que tava tá funcionando do... Tava sendo o ícone do Home Attack, eu não tinha prestado atenção nisso. Ok, tudo bem. Uh, caso vocês estejam confusos sobre o que eu tava tentando fazer ali, era... Dar um jeito de... Uh, resetar a câmera... Mas eu acho que eu simplesmente acabei não configurando esse botão ali nas opções, o que é longe de ser ideal, mas é simplesmente a realidade aqui. Oh, será que dá pra... Yeah, absolutamente dá pra usar eles nos aqui. Ok, a gente tá chegando bem perto... Ah, pra falar a verdade, o fato de você ter... Mas, hein? Eu fiquei incrivelmente confuso por alguns instantes. Ahn... Uh... E yeah, o Home Attack aqui, o fato de você só pegar ele depois de conseguir Esmeraldas é meio que feito para a exploração fazer um pouquinho mais sentido e eu aprovo. Oh, eu estive preocupado por alguns momentos, mas, felizmente... Hum, 21. Faltam 4, mas... Oh, peraí. Yeah, Flick adquirido. Ok, faltam mais 3. Onde raios... Eu conseguiria encontrar mais flicks por aqui, porque eu estou... Sei lá, um pouquinho limitado. Eu acho que... Ok. Isso funciona como... Eu, eu, eu não sei. Eu não sei qual é o propósito dos pedestais. Tipo, eu acho que poderia meio que servir como um checkpoint, mas tipo... Esse jogo já tem checkpoints estilo Sonic Adventure, então... Não sei, eu estou simplesmente completamente confuso sobre isso aqui, mas. E eu gosto que como quando você usa o home attack em molas, as molas conservam a sua velocidade, o que é, sem dúvida alguma, algo bem legal. Mas ok, nós temos flicks suficientes. Um, mas. Yeah, não! Isso aqui! É o que eu espero do próximo jogo do Sonic, pós-Sonic Frontiers. A gente sabe que Sonic Frontiers foi um completo desastre por causa de Covid, etc. Foi genuinamente difícil de... Ok. D difícil de fazer. Ok. Oh! Peraí. Oh! Isso é um modo... Muito estranho de você quicar, mas tudo bem. Enfim, foi difícil fazer Sonic Frontiers. Eu sei, isso é um fato, mas... A coisa mais ideal era fazer algo... Bom, não algo assim, tipo... Aqui o level design meio que cessou de existir. Mas é, naquela, naquele segmento onde, tipo, a fase fazia sentido... E tinha coisas pra fazer e não era simplesmente um espaço vazio, sem nada. Aquilo era bem bom, tipo, isso é a coisa ideal que seria pra Sonic, tipo, ter fases de verdade, fases reais com level design, mais parecido com a primeira parte dessa fase, e também algo mais parecido com, sei lá, Sonic Robo Blast 2, aquilo são fases de verdade. É claro, teria que ser uh, bem mais aberto, considerando a situação dos controles, etc, mas uh, dá pra ser feito. Oh, é, yeah, pra falar a verdade, uma coisa que uh, não é muito mencionada, mas que é absolutamente verdade, é que tipo, o fato uh, de Sonic Boom ter sido... O desastre que acabou sendo é provavelmente a coisa, o fator principal uh, que resultou nos desastres de Sonic Forces e o desenvolvimento complicado do Sonic Frontiers. Simplesmente, uh, Sonic Boom meio que quebrou a SEGA em termos de Sonic, porque, tipo, vocês têm que se lembrar. Sonic 6 é um completo lixo de jogo. Deu um fedor uh, para a reputação de Sonic, que continua permeando a franquia até agora. Só que, tipo, aquele jogo vendeu pra caramba. Sonic Boom foi um prejuízo imenso. Então, é... Yeah, yeah. É genuinamente falta de dinheiro <risos> Quer dizer, não em termos da SEGA em si, mas em termos de recursos que a SEGA está disposta a alocar para Sonic E, yeah, dá pra entender que... Uh, os investidores não ficariam super animados com isso, mas. E yeah, eu nunca tinha chegado nessa parte aqui no vídeo perdido de 2018. Eu não sabia que o mundo inteiro simplesmente parava. Eu pensei que eu fosse pelo menos ter a oportunidade de pegar a última Jornada do Caos e virar Super Sonic.